Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Neste breve vídeo, leremos toda a parte da apresentação da série Se a Mediunidade Falasse, que é repetida em todas as onze obras. Esperamos que você possa acompanhar conosco esta bela série, que conta a história de Felipe e de muitos outros personagens interessantes. Sobre a série... Amigo e amiga, vamos conversar sobre a obra que você vai ler. Primeiramente, quero dizer que você é muito importante para o Grupo Marcos. Todos os nossos esforços têm apenas um único objetivo, aproximar os corações que amam o Cristo e querem o servir mais e melhor. Dito isso, vamos falar um pouco dos autores espirituais. O coordenador espiritual de nosso grupo é o espírito Ivan de Albuquerque. Explica-nos esse amigo que nessa série encontraremos, como no Novo Testamento, diferentes estilos literários, inclusive representações simbólicas, como as empregadas por Jesus em suas parábolas. Ninguém, portanto, se espante ao encontrar a mediunidade representada por uma simpática senhora. Alerta-nos, o amigo, que o Cristo também usou de simbolismo para melhor ensinar a verdade. E esse é o objetivo, apresentar a você a grandeza da codificação espírita e da beleza da obra de nosso Pai. Facilmente, você diferenciará o ensino simbólico da realidade objetiva, como fazemos ao ler o Novo Testamento. A coordenação das histórias é de responsabilidade de Ivan de Albuquerque e as aulas vivenciadas por Felipe, nosso personagem central, têm como autores os professores que as ministraram. Consequentemente, Cada aula ou exposição da série Se a Mediunidade Falasse possui autor específico. Destacamos aqui que expressamos com o máximo respeito as ideias, pensamentos e sentimentos desses amigos que colaboram conosco. Esses espíritos amigos são os verdadeiros autores desta obra... Para eles, o que mais importa é nos estimular ao estudo e à reflexão sobre a grandiosa obra de Allan Kardec e sua aplicação em nosso dia a dia. A vaidade em aparecer não existe em seus corações, e eles deixaram para nós a decisão de os identificarmos por pseudônimos ou como eram conhecidos na Terra. Após muito refletimos pois nomes conhecidos podem causar incômodo, decidimos apresentá-los com seus nomes verdadeiros, apenas por um único motivo, estimular você, amigo leitor, a ler e estudar suas obras. Alguns deles deixaram excelentes livros que devem ser conhecidos por todos. Na medida do possível, citamos suas obras. Em nosso caso, os encarnados optamos por nos apresentarmos como o Grupo Marcos. Assim, a atenção é direcionada para o conteúdo da obra, e não para especulações que podem nos distanciar dos critérios de Allan Kardec. Afinal de contas, deve-se avaliar a obra, e não os médiuns que a receberam, pois a série Se a Mediunidade Falasse será recebida por diversos médiuns. Como foi recebido o livro? Vou contar um pouco da história deste livro. Quando começou a ser transmitido, pensei que fosse uma peça teatral. Depois percebi que seria um livro e, em seguida, uma série. Fui percebendo isso aos poucos. Com um observador atento, fui descobrindo os acontecimentos, conhecendo Felipe, suas dúvidas, medos e aventuras. Psicografar... É um ato de descoberta empolgante, de convívio com os bons espíritos e de aprendizado cristão. Isso aconteceu em meados de março de 2011. Como deve fazer todo médium, solicitei a mais de dez pessoas que, de fato, conhecem a doutrina espírita, para avaliarem a obra. Realizei ajustes e correções além de duas revisões detalhadas com os amigos espirituais. Não pensem, os futuros médiums, que psicografar é tarefa mágica ou automática. Psicografia é a transmissão de obra, literária ou não, por meio limitado, a mediunidade, o que requer atenção, análises e correções. Toda mediunidade e todo médium tem especificidades que, Ora auxiliam, ora dificultam o processo de recepção. No futuro, voltaremos a essa reflexão. Possuo a mediunidade de psicografia intuitiva, o que me permite estar plenamente consciente no momento em que psicografo. Muitas vezes, quando alguém me via psicografar, pensava que estava apenas escrevendo. O que, de fato, eu estava fazendo. Só que eu escrevi a história de outro escritor. Este livro foi inteiramente psicografado em minha casa, em horários combinados com os amigos espirituais, após a preparação do ambiente espiritual, com o auxílio da realização quase diária do culto do Evangelho, o que se tornou um hábito que mantenho de segunda a sexta-feira. Ensino os bons espíritos que a casa do cristão deve ser um lugar de elevada vibração espiritual. Acredito que devemos nos esforçar para atingir essa meta, apesar de nossas limitações pessoais. Para concluir, quero falar da alegria que sentimos com nossa publicação. Sonhamos em ter contato com vocês, jovens amigos. Sabemos que muitos entenderão e se empolgarão com a proposta de nosso grupo. Sejam bem-vindos ao Grupo Marcos. Entrem em contato conosco, pois queremos multiplicar o número de amigos e de trabalhadores cristãos. Quem sabe um dia não nos conheceremos? Acima de tudo, queremos dizer que, se este livro está em suas mãos, estamos muito felizes. Nosso sonho começa a se concretizar e convidamos você a fazer parte dele. Boa leitura! É o desejo de todos que formam o Grupo Marcos. Conheça o Grupo Marcos. O Grupo Marcos é um grupo de amigos, encarnados e desencarnados, jovens e adultos, estudiosos e aprendizes, que se propõe a ser uma união de laços cristãos. O nome Marcos foi escolhido em homenagem a uma encarnação de nosso dirigente espiritual, Eurípides Barçanulfo, que ocorreu à época do Cristo. Marcos foi um essênio que se tornou um verdadeiro cristão. E essa história você pode conhecer no livro A Grande Espera, publicado pela editora IDE, Instituto de Difusão Espírita. Nossos princípios 1. Todos os produtos do grupo Marcos livros, cursos, programas de áudio, mensagens mediúnicas, etc., são colocados à disposição de todos, de forma gratuita, em nosso site www.grupomarcos.com.br, sendo previamente autorizado a todos imprimir, copiar e divulgar. 2. As produções, mediúnicas ou não, Levam apenas o nome do Grupo Marcos e dos amigos espirituais, quando for o caso. 3. Para colaborar conosco, ou caso você queira nossa ajuda, basta nos contatar. 4. Nosso maior compromisso é com a coerência, o estudo e divulgação da obra de Allan Kardec. Dentre suas obras, a Codificação e a Revista Espírita são as que norteiam o nosso trabalho. 5. Nosso compromisso específico é com a formação da nova geração, sem excluir ninguém de nossas atividades. 6. Nos propomos a produzir livros e programas de vídeo e áudio, ter encontros de estudo presencial e virtual, de modo a colaborar com o movimento espírita. Breve nota: os trechos citados na obra são indicados pela equipe espiritual cabendo à equipe encarnada a responsabilidade da tradução ou escolha da tradução. Adotamos, na maior parte das vezes, a tradução de José Herculano Pires. Coordenador do Grupo Marcos Ivan Santos de Albuquerque nasceu em Brotas, Estado de São Paulo, em 16 de janeiro de 1918 e desencarnou em 5 de abril de 1946, com 28 anos. Jovem dedicado ao bem, foi espírita sincero e trabalhou intensamente em prol da doutrina espírita e do amparo de quem sofre. Soube sempre se sacrificar em benefício dos irmãos e familiares, como também de todos que encontrou em seu caminho. Esse amigo coordenou nossas atividades entre os anos de 2001 e 2016.